Fala, galera. Beleza? Bap na área de novo aqui com vocês, me mandando mais um salve. É, vou ensinar agora para vocês, pessoal, como que vocês vão, é, portanto, fazer o quê, pessoal? E aí, pessoal? Então, galera, pessoal... Fala galera, beleza? Pra na binária, mandando mais. Um salve aqui diretamente para todos vocês. Vou apresentar agora a plataforma da Olimp, pessoal. Como vocês vão criar conta e baixar a plataforma da Olimp, tá bom? Então, ó, o site a gente colocou lá para vocês já direto na plataforma da análise, tá bom? Então, lá na Workspace, no começo, lá na página inicial, vocês já tem o acesso da Olymp Trade, tá, pessoal? É da, do site aqui que vocês vão fazer o quê? Um cadastro e vocês vão fazer a parte de baixar a plataforma, tá, pessoal? Então, é, aqui tem toda a parte que fala da plataforma da Olimp, quando vocês clicar, vai direcionar aqui, olimpetrade.com, tá? Então, explica toda a parte da, do site aqui, né? fala tudo aqui certinho, aqui é parte a parte para você baixá-lo, a corretora, tá bom? Difer é, é, você pode aplicar os sinais, a mesma coisa da Qoption, essa, essa plataforma, né? Assim, são plataformas distintas, mas o fim é o mesmo, né? Para fazer a negociação de compra e venda do mercado do, é, através das moedas dos pares, tá, pessoal? Então, fazendo isso, vocês já conseguem é, ter acesso a essa plataforma, que é uma plataforma muito legal, muito bacana. É, vocês conseguem ver aqui, faz depósito por boleto, Pix, igual a Day Option também, tá? Fazer saque aqui é super rápido. Ela tem seis anos de excelência já, desde 2014 já no mercado financeiro, tem parceria com a MotoGP, né? parcerias com um time de futebol, bastante coisa aí, já tem prêmios internacionais desde 2014, né então eles estão mais de seis anos já operando dentro do mercado, então tem bastante coisa, bastante reconhecimento. É, a gente também vai apresentar ela para vocês com muita calma, vamos ter as aulas, bastante coisa aí para vocês se desenvolverem, tem a conta de treinamento para você testar os sinais aqui também, se adaptarem fazer as análises com calma, tá, galera? Então, vamos lá. Cadastro. O cadastro, vocês vão fazer a parte do registro aqui, tá, pessoal? Vocês podem fazer tanto é, pelo, pelo, pelo Facebook, tanto pelo, pelo Google também, guarda é aí que é option ou vocês colocam o e-mail de vocês, a senha que vocês vão querer, tá? E aí, escolhe a moeda. BAP, se eu escolher a moeda que eu posso depois operar em dólar, por exemplo, escolher outra moeda para colocar na conta, né, fazer o um depósito, pode. Tá, pessoal? Então, você pode colocar em real e depois você faz para dólar. Se você quiser alterar lá no meio da plataforma, a gente também mostra para vocês lá em, nos próximos vídeos, tá? Então, ó. Ah, eu quero operar em dólar, então clique em dólar. Quero operar em euro, clique em euro. Ah, quero operar em real, em real. O que seria isso, pessoal? Operando em, em, em dólar, tanto aqui, tanto na Ikea Option, você vai o quê? 100 reais você depositando lá na plataforma, vai converter a 20 dólares. Então, você tem isso para trabalhar. se você tra ganhar 1 um dólar, você converte para real, né? Então, tem essa proporção. O real, você tem mais opção, porque se você colocar 100 reais você tem tipo 50, você tem muitas operações para você fazer. Diferente de frente, você colocar 20 dólares, que são muito menos, né, pessoal? Então, assim, essa proporção é bacana vocês pensarem também, tá? Mas vocês fazem isso, fica a critério. Fez o cadastro, vai já aparecer para vocês. É fazerem o download, vocês fazem o download da plataforma. Aqui também vocês conseguem fazer o download né, do desktop, vocês conseguem fazer. Tem para celular também, consegue mexer tranquilo na plataforma de celular, tá? Já está tudo aqui certinho, ó. ele já exemplifica. O é, que, que mais tem, pessoal? Tem sobre nós, tem a parte de central de suporte, aqui fala todo o reconhecimento da plataforma da UIMP, da corretora, né? tem a parte aqui de suporte que um suporte é, é brasileiro então vocês conseguem ter o acesso bem rápido lá bem legal aqui tem várias aulas sobre a plataforma muito bacana também galera tem a parte dos ativos o que, que tem tanto há bastante coisa tem até dicas galera de tendência ó. em um dia qualquer é tendência ó, do Bitcoin está subindo aqui ó do Ethereum, ó das ações tem bastante coisa pessoal tá bom é, então assim para vocês fazerem essa dinâmica é muito bacana criar conta aqui também e fazer operação tanto na Equer Option tanto na unip Trade tá pessoal lembrando que a gente está investindo no mercado financeiro então sempre coloque valores condizentes faça um gerenciamento com calma igual a gente já vem desenvolvendo durante o curso tá pessoal Valeu, fiquem atentos, tem muita novidade. Assistam todos os vídeos, vê, vão com calma, façam toda a parte, baixem a plataforma, tudo mais, né, e metam marcha. Tamo junto, galera, valeu, vejam os próximos vídeos, então, como eu já falei, né? E daquele jeito, não tem nada a perder. Valeu, pessoal, tamo junto, e é nóis!